Bom, eu vou falar como conseguir o Discord Nitro um mês e Xbox Game Pass dois meses grátis também sem gastar um real Bom, você tem que vir aqui no aplicativo da Epic Games, no Launcher e resgatar o Discord Nitro tá? Um mês Depois que você resgatou aí você vai estar com o Discord na sua conta do, do Discord Aí você vem no Discord, tá bom? Aí chegando aqui no Discord, você vai em configuração de usuário. E depois, você vai ganhar o Xbox Game Pass, tá? De presente, tá bom? Aqui, ó. Dois meses de Xbox Game Pass grátis. E você pode usar esse código para resgatar o Game Pass Ultimate, tá? Está em inglês, dois meses, tá bom? E é isso, pessoal. Se você ativar o Discord Nitro, você ganha um mês de Discord Nitro e dois meses de Game Pass, tá bom? Só que como vocês podem ver aqui, ó. Podem resgatar até dia 2 de junho, ó. Ou seja, só tem mais um dia. E é isso, pessoal. E quem puder passar no meu servidor do Discord esse aqui ó o melhor servidor do Discord para fazer amigos e divertir também tá esse aqui tem sala de jogos também quem puder ir lá valeu vocês podem compartilhar música que você gosta filmes muita coisa e conhecer pessoas novas amigos virtuais e é isso tem a sala de web shift tal. Então para achar o webinar do Zoom. É isso, pessoal. Tchau.